Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia dos Dias de Jardim. Desde ontem, durante o dia de hoje e também amanhã, domingo, iremos ter uma série de workshops, uh, produtos de, de, dicas de produtos, uh, Repair Café, que é o motivo pelo qual estamos a, aqui hoje, e também muitas bricoalas ligadas ao tema de jardim. Tudo para fazer o seu espaço exterior muito melhor, criar um bom ambiente. Começamos hoje, como disse no início, com o Repair Café, é um tema que ainda não está muito familiarizado com muita, muitas pessoas. Há pessoas que desconhecem o que é o Rapper Café e tenho dois convidados muito especiais, o Miguel e o Kevin. Olá, Miguel. Olá, Olá Kevin. Rô, bom dia. dia. Bem-vindos ao, aos nossos dias de jardim. Obrigado. E começo precisamente por -nos explicar o que é, que é o Repair Café, que acredito que muitas pessoas não sabem o que é que significa. Portanto, o, o, o motivo que nos prende de vir hoje aqui é, de facto, explicar às pessoas que os equipamentos que compram nas lojas da Leroy Merlin, quando avariam, não têm que necessariamente ir para o lixo e ter que ser substituídos, muito pelo contrário, uh, os equipamentos, uh, nós pretendemos uh, que tenham uh, uma vida mais ampla e com isso uh, fazer a reparação dos mesmos. É por isso que, hoje que estamos aqui, uh, a ESPN está aqui com vocês, que já trabalhamos há muitos anos e no, nós o nosso dia a dia é reparar este tipo de equipamentos que os clientes vos entregam quando têm algum problema, estejam eles na garantia ou fora de garantia, acho que isso também é muito importante referir, que não é pelo facto do equipamento estar fora de garantia que tem que ir para o lixo, muito pelo contrário, e vamos aqui mostrar como é que, no caso de uma avaria de um corta-relvas, que a partir do cliente quando houve o problema do motor pensa que é um, será uma reparação caríssima e que vale a pena comprar outro equipamento novo, não. O que nós pretendemos fazer aqui é mostrar que, com maior de alguma atenção, o próprio cliente consegue fazer o diagnóstico e reparar o equipamento. Ok, é isso. Miguel, então vamos por partes. Reparcafé café é um conceito então que vai promover a economia circular de sua forma, vai promover a biodiversidade, não é? Vai criar, ajudar um planeta muito melhor, muito mais saudável, porque evitamos que as nossas máquinas uh, desta forma sejam deitadas fora, não é? E damos uma nova vida uh, a essas máquinas. referiste muito bem, a SPN trabalha connosco. Explica-nos mais ao detalhe o que é que significa a SPN. SPN uh, foi o, é uma empresa que surgiu em 2017, onde duas pessoas tinham exatamente o, o objetivo de uh, reaproveitar e de reciclar os equipamentos. E co foi com isso que nós começamos a, a contactar a uh, começamos nós somos de Santa Maria da Feira, começamos a trabalhar com as lojas do Norte e uh, ao longo destes anos temos trabalhamos a nível nacional com vocês todos. E o, o nosso objetivo de facto é reparar os equipamentos a um preço justo e que... Uh, seja considerado pelo cliente e pela própria Leroy Merlin algo que vai aportar valor ao equipamento e lá está e permitir, como tu disseste bem, que haja uma, uma reciclagem dos próprios equipamentos e com isto que o cliente saiba, ponto um, que está a comprar um equipamento que às vezes por ser um valor mais baixo face a, a outros players do mercado não quer dizer que, o, que a qualidade seja inferior simplesmente os materiais desgastam-se e esses materiais de desgaste podem ser e devem ser substituídos para que o equipamento tenha uma vida mais longa. O primeiro pensamento é precisamente esse, temos qualquer, qualquer objeto estragado, uma máquina que não esteja a funcionar corretamente, então queremos logo substituir ou deitar fora. E vocês precisam, vocês precisamente evitam que isso, que isso aconteça porque trabalham aliás com as nossas marcas, a marca própria. Exato. Para quem não conhece, a tipologia MDH, que é, significa marca do habitante, neste caso com estamos alusivos aos de jardim, temos aqui uma das marcas, marcas próprias do do setor de jardim, a é Sternwinds, e que vocês fazem a reparação precisamente das nossas marcas. E exatamente. exatamente. Olha, isso só aqui uma questão que eu que eu julgo que, que é importante também explicar ainda dentro do conceito do Repair Café. O porquê o café? Porque eu sei que isso gera alguma confusão as pessoas não sou assim, o Repair -café, Por, café, porque porque esse. porque Repair Café? Porque Durante, durante a semana, durante o dia, todos nós andamos sempre com algum stress e com alguma pressão, agora temos a pandemia, somos todos obrigados a estar em casa, não podemos fazer a nossa vida da forma como estávamos habituados, e então o que se pretende com com este, com este conceito é que de facto seja algo descontraído, em que nós vamos, a maior parte de nós tem estes equipamentos em casa, não são técnicos, não, é? não fazem o, a vida do Kevin que todos os dias está a reparar este tipo de equipamentos. No entanto, pode pegar no seu equipamento com as dicas que nós vamos dar aqui hoje e reparar de uma forma descontraída e relaxada e com isso até desligar um bocadinho de, de certas coisas que estão no nosso subconsciente, aliás, às vezes a, a criar-nos mais complicações, não é? E o objetivo é aceitarmos aqui relaxados, até às vezes criar um ambiente familiar. Que, os pais e os filhos, que isso perdeu-se muito por causa do, do, do digital, não é? Uhum, sim, sim. E cada Tem, vez mais. A cada vez é mais temos ali a, a família e também. Temos que contrariar. Exatamente. Essa e o objetivo é esse: é pegar nas coisas, ok? Vamos ver, uh, até na brincadeira, se dos dois fazemos uma ou uma coisa do género, não é? E, pelo menos alguma coisa vai ficar a funcionar. No fundo é um conceito descontraído, não é? Exatamente. E qualquer pessoa, e inclusive para quem esteja esteja a ver neste momento, ou pode ver mais tarde, então qualquer pessoa que quere se juntar a um Café, ou neste caso, vocês são a ESPN, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Ainda, ainda estávamos aqui a falar há um bocado, quando estávamos ainda fora do ar, que houve um cliente vosso que viu aqui a máquina, que vai comprá-la agora, uhum. e que inclusive nós lhe dissemos, olha, tenha atenção que esta máquina, nós vamos dar uma dica para uh, reparar e, e, obviamente, se passasse agora aqui a, a pessoa, nós até poderíamos estar aqui quase a dar-lhe o à de como é que ele poderia fazer é, a reparação da vocês estão disponíveis para poder esclarecer quem vos procura, se tiver alguma dúvida, alguma questão que realmente Perfeita, queira ser esclarecida? Perfeitamente. Um dos nossos objetivos também, enquanto empresa, é de facto permitir que as pessoas uh, façam, uh, façam elas próprias a reparação. E também por causa disso, temos disponível no nosso site a venda das peças. As peças que hoje nós estamos aqui a, a substituir, se forem ao site da SPN, podem comprar com o um valor, comparativamente ao, ao valor deste equipamento, por exemplo, o, o valor destas peças nem sequer chegam a 10% do valor da máquina, uhum. portanto, 10% de uma máquina que custa... 130 euros mais ou menos, ou seja, nem por 12 euros, euros e qualquer coisa conseguimos reparar uma máquina e ficar com a máquina completamente nova. Já é uma diferença considerável. Porque claro que sim. porque comprar uma nova, não é? Claro. Gastar ideia, promovemos a economia circular. E exatamente. Forma. E como é que as pessoas se podem contactar? Vocês têm, têm páginas nas redes sociais, não é? Temos, temos as nossas páginas Hoje em dia. Nas é redes a forma mais, mais fácil e mais rápida de e entrar em contacto. Temos o nosso site também que tem os nossos contactos diretos. Portanto, ah, tem um site. Nós temos okay. um site e temos a loja também uh, já no próprio site, uhum. que uh, uh, estamos a, a ultimar, e mesmo uhum. assim nestes últimos dias já temos tido, de facto, bastante interesse nas pessoas. Ah, tem o um funcionamento uma loja online, Sim, então? sim. Só, só para vender as peças. Uhum. E, e as pessoas, de facto, já começam a comprar as peças e elas próprias a reparar. Também divulgamos os vídeos que vocês fazem, uh, que têm de como reparar determinado tipo de máquinas, uhum. Isso também está no nosso site, porque lá está, o nosso objetivo de facto é, é criar valor e que cada um de nós possa depois em casa fazer e reparar e não ter que estar à espera uh, 30 dias que sejam no máximo, que normalmente não são. É promover também a ideia, a ideia do faça-você-mesmo, não é? E, é, a, é a é me... e por vezes as é pessoas de até desconhecem que têm esse talento, essa aptidão e ao fazer acabam por, e por mesmo, tomar gosto. Mesmo o, a nossa equipa tem vindo a crescer desde 2017 até agora de forma substancial, já somos cerca de oito pessoas. Começamos dois, já, já somos cerca de oito. E temos também muitos estagiários. E uma das coisas que nós fazemos com os estagiários é equipamentos que não tenham mesmo qualquer tipo de reparação, deixamos que eles vejam, vejam e mexam nas placas, nos motores, porque estragar? Não vão estragar, não é? Mas pelo menos familiarizam-se com, com os equipamentos para que depois eles próprios também ganhem o gosto não é? no, numa altura que o nosso país, agora já nem tanto, mas a certa altura era uh, muito focado nos, nos licenciados, uhum. nós para conseguirmos quase uh, ter uma vida média tínhamos que ser licenciado, agora sendo algo importante, não é algo fundamental, não é? e alguém que tenha uma profissão mais técnica, de carisma mais técnico, consegue também ter um, uma vida que consegue equilibrar com a família uhum. não é, e fazer algo que de facto vai a própria sociedade tirar benefício. E qualquer pessoa, não é preciso ter nenhum curso, não é preciso ter nenhuma especialização, qualquer pessoa, desde que de tenha vontade, pode pode pertencer a. Pode, a que e, pode e, e lá café. está. É uma questão também de, de procurar o, o conhecimento indicado, uhum. não é? Não, Obviamente, eu próprio, se não, se não tivesse algum da causa não ia chegar, e abrir este equipamento e tentar ver ou tentar mexer sem sem saber onde é que iria procurar. Não é? E é por, é por isso que é importante também, estes eventos, os Repair Cafés são importantes, porque de facto mostram que nós não, pode, não não temos que ter problemas em abrir, porque se soubermos onde é que devemos de, de procurar, é muito mais fácil nós depois também resolvermos e não abrirmos e ficar tudo Sempre E à medida que vamos experimentando, vamos aumentando também o nosso conhecimento, não é? Exatamente, é e às vezes que pensávamos que, que era um quase um bicho-papão, acabamos por ver que não, não é? Quando olhamos no caso aqui, o que nós vamos mostrar são duas peças pequeninas, que são uhum. as escovas, substituindo essas peças, a máquina fica a funcionar como nova, uhum. como nova. Miguel, tens aqui uma questão. Uh, em que nos pedem para explicar o, melhor o conceito do Repair Café. Cá está, é, é a tal situação da que comecei por ir, porque como é uma, é uma situação nova, é um conceito novo, muitas pessoas ainda não estão habituadas. Se é para incentivar o cliente a reparar? É, é para mostrar ao cliente que ele pode reparar. Se ele quiser, uhum. pode reparar, que pode contar com a Luan Merlin e com os parceiros, neste caso com a SPN, não só para lhe dar o conhecimento, mas para, também para ter acesso aos materiais, porque muitas das vezes o problema que nós temos é ter acesso ao, à matéria para poder reparar. Não é? Acaba por ser as duas formas, não é a e... pessoa se souber pode reparar, se tiver alguma dificuldade tem alguém que disponibiliza a ajuda e, e todo o material que é possível fazer essa e exatamente. reparação. E exatamente, Pronto. pode vir à loja uhum. se tiver em garantia trazer a máquina, se não tiver em garantia pode trazer na mesma máquina, se começar a ver estes eventos e tentar, ok, eu até tinha lá um, um, um corta-relvas que de facto tinha os mesmos sintomas. Se calhar era aquele problema. Onde é que eu compro as peças? Compro num site SPN, chego a casa, em 3-4 dias as peças estão em casa na pior das hipóteses, e troco as peças conforme nós vamos mostrar aqui hoje e, e pelo menos já consegue aportar valor este conceito de repente. agora só uma curiosidade, o preço dessas peças é mais acessível em relação à, à maior parte do mercado? Eu, eu posso dar este exemplo em concreto, uhum. que uh, estas, isto, isto são as escovas, Exato. estas pecinhas pequeninas que nós estamos a falar, que são uh, as peças que nós vamos substituir, o que é que acontece? Essa é das peças que necessita de mais substituição, não é? Sim. E que por vezes causam muitos problemas, as pessoas deitam as máquinas fora e é apenas uma troca de peças. Por compras. causa destas duas, destas duas peças. Exatamente. Porquê? Porque o motor vai trabalhar à volta disto, não é? E isto acaba por se desgastar. E claro, quando se desgasta, não há contato, logo o motor não funciona. Portanto, trocando as peças, o motor fica a funcionar numa loja normal estas duas peças andam à ordem na ordem dos 20 euros que mesmo assim face ao uhum. valor do equipamento mesmo assim ainda compensavam num site da S.P.N. então em 3,65€. euros e 65. então claramente que é que é compensatório e está um exemplo em como em como realmente vale a pena fazer uma encomenda na vossa loja online por exemplo sim porque não, o valor não é o valor da peça, uhum. lá está, mais uma vez. Exatamente. É o, o conhecimento que nós temos que ter para trocar a peça. E isso é a ideia-chave, é a ideia fundamental do Repair Café. Eu insisti agora muito aqui no início, como vocês puderam ver, porque eu sei que é uma coisa nova, é um conceito que as pessoas ainda desconhecem, que ainda suscita algumas dúvidas, por isso é que insisti aqui para explicarmos realmente o que é que é o Repair Café e, e qual é a finalidade. No entanto, vamos avançar agora para que simulássemos como estivéssemos num Repair Café aqui na nossa sala do workshop e neste momento nós vamos a reparar um corta-relvas? Um corta-relvas. Pronto. Este, este corta-relvas, Kevin, vamos começar. normalmente Nós deixamos o corta-relvas assim, que é uhum. para também mostrar às pessoas como é que devem fazer em casa quando começam a pegar na máquina. Portanto, normalmente as máquinas avariam quando as pessoas as usam, não é? Uhum. E daí termos com a máquina aqui montada. Vamos então agora desmontar a máquina Sim. Esta é parte do Kevin, não é? Esta é parte do Kevin. <risos> uh, ok, este motor não trabalha, uhum. já, já experimentámos a máquina, a máquina não liga. Mas, uh, fazem, isso é, é o, o primeiro passo, não é? O passo inicial sim, é, é experimentar-se realmente, porque já pode acontecer, não claro. é? Sim, nós temos o diagnóstico que o cliente dá na loja, não é? Mas, muitas das vezes, pode... Não estar tão preciso ou, ou não, não ser efetivamente o que é tá, o problema. Eu, por vezes esse diagnóstico não corresponde à realidade, não é? As pessoas pensam que é de uma situação e pode ser outra. No então caso, o primeiro o passo, funciona. Então, vocês experimentam a máquina. Nós experimentamos primeiro a primeira máquina. Kevin estava a explicar. Okay. E depois? Uh, a máquina é testada, uh, o corta-rábolas não liga. A anomalia pode ser da, da extensão que estamos a usar. Exatamente, esse, a... esse ponto é importante, sobretudo, pormenores chamamos-lhe assim, que fazem toda a diferença. O facto de, de uma extensão elétrica não estar em condições também impede claro. o funcionamento da máquina e pode não ser até Exatamente. da própria máquina que esteja variada. Experimentar outro equipamento nessa, nessa extensão. Exatamente. Se aí o outro equipamento funciona ali, algo errado está com este equipamento. Um, nós já fizemos um diagnóstico prévio para poder trazer as peças Exatamente. ideais para a reparação vamos vamos avançar à parte da de, de desmontar da de okay. desmontar a máquina desmontar o equipamento portanto acho que não é demais referir que tendo tam, a falar de equipamentos elétricos que quando vamos uh, reparar e abrir a máquina desligá-la da corrente claro. é exatamente. fundamental não é? exatamente que para que não haja não claro, haja sim. nenhum nenhum acidente uh, e depois fazer os testes nós estamos sempre a parte elétrica primeiro com o multímetro, lá está, porque pode até não haver problema nenhum na parte mecânica, não é? Imagina que aqui a tomada que tem algum problema lá dentro, ou que não está a funcionar. Não vamos estar a olhar primeiro para o motor sem, sem ver o que acontece desde o início, que vai fazer, ou seja, a corrente tem que chegar ao motor, não é? Uhum. Nós vamos testar primeiro todos os canais para ver se a corrente chega efetivamente ao motor chegando a corrente ao motor, aí sim então começamos a olhar para a parte do motor, das escovas e, e fazemos este diagnóstico desta forma para que não falhe nada. E são todos espaços simples, as pessoas podem perfeitamente fazer esses espaços em casa, Perfeitamente. É? aqui estamos a promover mesmo o faça-você mesmo para evitar que realmente a máquina Exata seja ex Exatamente, para. o nosso objetivo aqui é que reutilizar ao máximo os equipamentos, porque uh, nós cada vez mais temos que olhar para o, o, o mundo como algo que vamos deixar alguém, não é? Uhum. Sejam eles nossos familiares ou nossos concidadãos. Portanto, se recebemos uh, o mundo de uma forma, todos nós, que hoje vivemos e que nos sentimos bem... Claro que sim. ...cabe-nos a nós também fazer com que as pessoas claro venham assim si, e, faz ir, todo o uh, e é todos caminhar. Exatamente, e esse <risos> é o nosso objetivo. Aqui é uma questão, se a máquina estiver na garantia, vocês também fazem essa, essa intervenção, se vos pedirem, se vos solicitarem? Fazemos, uhum. fazemos. Uh, o, a forma normal é as pessoas se deslocarem à loja. Sim. No entanto, uh, a loja depois faz-nos chegar a nós, nós damos, já temos uh, um esquematizado com vocês que.. Uh, tanto dentro da garantia nós reparamos, uhum. vocês fornecem-nos as peças todas também para que estejam de acordo com aquilo que são as especificações dos equipamentos e depois retornamos a máquina à loja. Normalmente este período dura entre 15 a 20 dias no máximo, uhum. portanto nem sequer chega ao limite dos 30 dias que, que, que o cliente deverá esperar pela máquina, não é? porque se o cliente comprou uma máquina é uhum. para usar. Uhum. Nós tentamos que, ser o mais ágeis possível na, nessa entrega. Neste Al... caso, desculpa só dizer dizer, Miguel, que é para não gerar depois confusão. Neste caso, nós estamos a falar da marca específica da Sterling. Portanto, nessa situação as pessoas vêm uma loja Roamerland, uma vez que é uma, que é uma, isso, uma marca própria das lojas Roamerland, e isso procedimento, acontece da forma como tu me explicaste. Se for outra marca, já tem que se dirigir à própria marca. Exatamente. Uma vez a SPN trabalha com a nossa marca Nós própria. trabalhamos com, com as marcas de, do Roamerland, as marcas próprias do Rua a única coisa que nós não tratamos é a parte de frio, de uhum. carregamento de ar-condicionados. Exatamente. Todas as restantes máquinas, sejam elétricas ou a combustão, nós reparamos. Mesmo a parte eletrónica, nós conseguimos também reparar uhum. muitas das vezes a parte eletrónica que no caso uh, dos desumidificadores... Por... A SPN repara todas as marcas que sejam comercializadas nas lojas Romerlan. Todas. Neste caso, uma vez estamos aqui... Uh, do... do jardim. o é dizer workshop, o de de jardim. Portanto, a marca é externo, externo. e temos este exemplo, mas pode ser qualquer uma, qualquer qualquer uma, uma marca Qualquer uma, qualquer que a seja a marca da uhum. Le Roy Merlin, nós reparamos e eh, temos estes mãos já definidos e desde 2017 até agora, a nossa taxa de sucesso está nos 93% de reparação. Nós começamos com 78% e temos o objetivo de chegar este ano a 96%, que é esse o objetivo que nós pretendemos são, atingir. São valores muito bons, muito positivos, tem havido uma evolução... São, e nós temos contado também muito com o vosso apoio, uhum. e lá está, e a transferência do conhecimento tem sido fator fundamental para nós também conseguirmos chegar a estes valores, porque cada vez que há um modelo, se vocês detectarem que há um problema naquele modelo, vocês avisam-nos, que há lotes que, que vêm defeituosos, não é? vocês avisam-nos, se nós também detectarmos que há vários modelos, imagina, este modelo nós detectamos que tem vindo de forma consistente a receber com um problema X, dali da, da parte da tomada, uhum. nós também vos avisamos. Okay. Isso faz com que também o cliente depois uh, tenha este cuidado okay. de parte a parte e saiba tá, que ao comprar uma marca do Amerlan okay. é? então, que está salvaguardada. não existe é... esse cuidado, esse alerta? Existe, existe porque nós, nós fazemos isto mesmo com gosto. E, e, é, e é essa a grande diferença e é, notas eu ouço-vos falar e realmente e é por isso que nós conseguimos passa cá isso. para fora que realmente existe existe esse gosto é nós fazemos isto com gosto e, e, e tentamos sempre ir ao detalhe de, de buscar melhores soluções para que de facto ou de aproveitar ou peças que, uma máquina que está defeituosa não não é necessariamente uma máquina que vai para o lixo porque há outra parte que está boa o que é que nós fazemos nós guardamos essas partes boas e muitas das vezes acontece que há outro lote que tem a parte contrária à variada uhum. e então depois é uma questão de acoplar as duas e temos ali uma máquina Exatamente. boa a funcionar. Aliás, o, o conceito do café tem mesmo ser com gosto, não, é? não pode soar nenhuma obrigação. Não, não. É? não. Uh, quando, quando vamos sujar as mãos, não é? claro. temos que o fazer com vontade. Claro que sim. Porque senão não, não, nem sequer chegamos a abrir a máquina. Okay. Não é? Então peço e precisamente esse, esse ponto peço ao Kevin que, oh, que é Kevin, fazer, não a Kevin tens a tua dica para, então para abrir a máquina. máquina. Oh, okay. Vamos lá. Pronto, então desmontamos para começar a abrir a parte da, da caixa, não é? Isto é o passo seguinte após as duas recomendações que, que indicado, Sim, não é? Exatamente. Desligar a máquina da corrente, desmontar para depois também ser ágil, fazer o teste da parte elétrica, porque conforme nós, nós dissemos há pouco, vamos testar também primeiro a parte elétrica para ver se a parte elétrica está a funcionar. Sim, sim. E não era prático termos a pega lá em cima e andar a testar. Vocês já vão ver agora a parte dos contactos, portanto, desmontamos a máquina para também ser mais prático para nós. Lá está, Isso tem que ser algo descontraído e algo que não, não cause muito esforço, não é? tem, que, tem que dar gosto. Uhum. E no nosso caso damos gosto, chegarmos uma máquina que supostamente ia para o lixo, e depois Exatamente. termos algo a funcionar. E é algum trabalho também existe alguma calma, não é? Não, tem Exatamente. Tem Lá está. O objetivo mesmo é fazer, dar fazer algo com gosto e não estarmos sob pressão para reparar para isto ou para aquilo. Portanto, nós estamos... Abrimos agora aqui então... Claramente a máquina. que é visível, que é uma máquina que já foi usada, não é? Exatamente. E, mesmo assim, esta não é das piores máquinas que chega. Há máquinas que chegam muito mais sujas uhum. e muitas das vezes as tais faíscas que saem daqui das escovas, por, por, pelo facto da máquina não estar limpa por dentro, acaba por causar mais danos. Pode pegar fogo, por exemplo, quando a relva está seca. Então é um exemplo do que se pode fazer para evitar precisamente o que comer. isso aconteça. E é uma é, operação simples. Este tipo de manutenção, mesmo quando a máquina uhum. não tem qualquer problema, Exatamente. este tipo de manutenção não só podem como devem fazer. Claro, esse, conselho, esse é para a vida, né? qualquer, qualquer lote doméstico, qualquer máquina que tenhamos, que Eu realmente -se. quisermos prolongar o tempo de vida dessa máquina, é convém uma... fazermos alguma manutenção. Exatamente, porque mais uma vez, fazer isso de passado mais ou menos duas horas de usar a máquina para que nenhum dos componentes esteja quente e que nos possamos aleijar, uhum. e depois abrir a máquina e então uh, fazer a limpeza do, do interior. Ora bem. Passo a passo as regras de segurança, não é? povo nunca Acho que é fundamental, acima de tudo, termos o, os cuidados máximos de, com a segurança, uhum. porque okay. lá está, isto é algo que é para nos trazer uma mais-valia, não nos trazer um problema. Claro, claro que sim, exato. E muito, muitas pessoas têm medo de mexer exatamente por isso, porque não se sentem confiantes, não sabem o passo a passo e em vez de arranjar... Uma solução cria um problema e isso é que não queremos. E esses passos são super simples, não tem nada que saber, é tudo coisas que conseguimos fazer. Não, mas a, às vezes o, o mais simples não é? Sim. O ovo de colombo. Torna-se mais complicado por vezes. Exatamente. <risos> exatamente. Kevin, então podemos avançar? Ora bem, uh, vamos começar por, uh, por avaliar. O motor pode, pode estar bom, como pode não estar. Uh -huh. vamos, e de que forma é que é feita essa avaliação? Uh, ora bem, uh, um equipamento bem para nós não funciona o que é que nós vamos avaliar primeiro? Vamos começar pelo início. a corrente entra nesta tomadazinha aqui, vamos verificar... Não, se só, a... só que mostres para, para quem está a ver, ok? Então, a corrente entra nesta, nesta tomada, ou seja, entramos aqui e, 230 220 volts. That's muitas correct. vezes o problema pode não estar aqui, este cabo facilmente fica, pode ficar trilhado aqui e isto pode partir um cabo e facilmente pode não estar a passar corrente para o motor e pode ser isso que Sim. esteja a originar é o, suficiente para não é o suficiente para impedir o funcionamento Ou muitas das vezes até o botão, qualquer componente. Ou seja, vamos avaliar primeiro. Eu poderia estar a testar o equipamento ligado na ficha, mas uma medida de segurança, vamos medir em modo de continuidade com o multímetro. Uhum. Vamos verificar o que é, que é o modo de continuidade. O modo de continuidade é, por exemplo, o multímetro vai avaliar eu vou, vou meter uma, uma caneta de multímetro na, na, num polo da, da tomada e vou meter aqui do outro lado outro polo. E vamos ver uh, o multímetro ao fazer o, um pi, quer dizer que o cabo está a chegar, está a chegar o sinal está a chegar de um, cabo, de um lado ao outro, ou seja, quer dizer que um dos cabos não está danificado. Testamos o outro, se fizer igualmente o pique, quer dizer que o cabo está, está em bom estado. E aí vamos avaliar para a frente. Vamos avaliar o motor, vamos ver se o motor está em bom estado, vamos verificar as covas e por aí em diante. Então, a avaliação do cabo elétrico é fundamental claro. para, para seguirmos, não é? Por exemplo, o cliente pode, se eu não falasse disto, do cabo, o cliente está a ver lá em casa, ai, mas no trabalho e até faz, não chega também corrente ao motor, e ele vai pegar, vai comprar, vai comprar um motor ou comprar um, as escovas, o problema não vai ficar resolvido porque não, não avaliou para trás. Ao testarmos o cabo, vamos estar a testar também o interruptor automaticamente porque a corrente não passa de nunca, carregando no, inter, no interruptor. E qual a experiência que vocês têm? É frequente acontecer situações destas, Sim. não é? Sim. Às vezes até chega equipamentos que uh, o cliente diz, ah, uh, o equipamento não trabalha. O equipamento tem aqui um termostatozinho, que ao ser utilizado, lá está o Miguel falou muito bem, uh, as pessoas não limpando o equipamento Uh, após a utilização, ele vai começar a ganhar uh, sujidade Sim, e etc. Lixo, o que é que vai acontecer? A erva estando seca, e mesmo sem estando seca, o motor tem aqui uma turbina que automaticamente também refrigera o motor. Uh, o motor não sendo refrigerado, tendo muito lixo, etc. o motor vai acabar por aquecer e o termostato está lá para cortar. O que é que acontece? O cliente vê que a máquina deixou de funcionar, vem para a loja, a loja manda para nós, nós chegamos lá e ligamos o... E está a funcionar, <risos> e ele e está a trabalhar, a Porque já, já baixou a temperatura, uhum. o termostato Aconteceu já deixou, e já, já deixou, deixou o motor protege o motor, não, não é? Exatamente, isto sim, é, é uma forma f... de segurança para o motor, exatamente, certo? Exatamente. Pronto, vamos proceder aqui a... À... Vamos fazer então o, o, teste. o teste do múltiplo. Ou, Kevin, se calhar para virem sim, lá sim. em casa, ponhas isso aqui para cima. Vamos meter ter uma planta de prova aqui. Outra aqui. Como vocês podem ver, se, se ele estiver se a trabalhar em condições, vai fazer este barulho. Isso significa que está ok, não é? Está ok, exato. Uh, vou -te pedir para me carregar. Sim, você? sim, sim. E, sim. Uh, uh, Larga. Ok. Larga. Podes agora. Está ok. Uhum. Um lado está. Tá ok, o uhum. cabo não tem qualquer problema. Ok, portanto, é um som, por se calhar pode não ser muito perceptível para quem nos está a ver, sim, porque sim, é mais é baixo, um certo. mas emite um sinal sonoro e que nos dá a indicação que realmente está tá, tá a funcionar. Que, pelo de um menos caso. até aqui, esta peça tá, tá tudo está okay. tudo Não há qualquer problema, ou seja, uhum. a corrente aqui está a chegar. Ok, e okay. agora vamos fazer o mesmo teste daí para a frente. Exatamente, portanto, testar toda a parte uhum. elétrica primeiro. Exatamente. Tudo feito com as regras de segurança, Tudo bem, nunca, nunca esquecer e, e descuidar. Eu vou pôr aqui para ver se houve. Eu... Está ok? Sim. Está ok. Ou seja, está tudo bem, então, até aqui. Feito este teste, avançamos. avançamos. Uh, quais uh, que problema é que pode ser para além das curvas? Podemos ter o termostato de queimado, uhum. mas neste caso não está, pois a corrente está a chegar cá à frente. Podemos ter o rolamento queimado, ou o rolamento estragado, danificado. E o que é que isso faz? Faz com que o motor trabalhe de forma irregular e vai acabar por ter um desgaste maior das covas. E a pessoa até pode meter umas covas novas hoje e daqui a 10 minutos após o trabalho já estão outra vez em modo de ser mudadas. Porquê? Uhum. Vai fazer um desgaste irregular das covas e vai... Vamos estar sempre nisto. Ou seja, o motor tinha que ser aberto. Tinha o principal que ser... motivo destes problemas reside aqui no motor. Depois Exatamente. de feitos estes testes e este, essa análise que se consegue fazer facilmente, uh, a partida será aí o problema é? no, no motor. Vamos remover aqui as cobras. Ok, se calhar limpávamos primeiro, também para mostrar. Sim, sim, é? sim. Também podemos limpar. Vamos, vamos só fazer aqui a, uhum. Faz a um limpeza, limpeza antes de avançar para o passo A limpeza, eu estava sim. Fazendo, é? sim. Eu vou tirar o maior. Podemos, podemos também fazer depois. O objetivo é, é deixar a máquina impecável. Uhum. Podemos fazer à posteriori, Neste Mas caso, é, é nós é o sabemos... mais correto. É, como nós sabemos que são as escovas... Exatamente, também. Estamos a o que é. Aqui vamos simulando o lugar de, de quem está a reparar e tentar perceber a questão. Vamos tirar aqui... Se tiverem um... compressor. Um compressor, como nós... Queres-te ajudar aí? Vou meter só aqui um pouco. Como nós temos aqui... Obviamente, que fica mais fácil se não tiverem. É uma questão como uma escova. Queres ajuda? Quer fazer? Então, o compressor vai ajudar na limpeza do de... equipamento. É mais fácil o ar chegar a sítios que nós não conseguimos ver às vezes, e então o compressor ajuda. -os. E como é ar, também não há o risco de correr de danificar-nos. Outra das coisas também que é importante, que nós também consideramos senso comum, mas de, todos, de toda a forma acho que é importante referirmos, nunca, nunca lavar estes equipamentos com água. Exatamente. Ok. Isso é uma dica importante porque se calhar é logo o primeiro pensamento, não é? Sim. De quem tem um, que estão um, um equipamento. Disso. Não nos vamos esquecer um que é um equipamento que, é um que, é que, é que, que anda no exterior, uhum. mas é um equipamento elétrico. Exatamente. Cá está, mais uma, uma, uma dica de segurança. Não é? É um equipamento elétrico. E, e a água e a eletricidade não são os melhores parceiros. Exatamente, não é? sim. Não é, não é uma grande <risos> companhia. Portanto, o que nós estamos a fazer agora aqui é. Tirar os parafusos que estão a segurar as escovas, uhum. são, são dois parafusos por cada escova, estão a ver que não, não é nada que também complicado. Sim, é simples. Okay. Então agora vamos só desligar o este conector que está ligado à, à escova. Okay. Só que possam ter uma comparação, esta é a, a escova que está gasta, não é? E esta é a nova, portanto, conforme se pode ver, <risos> exatamente. tem uma boa não, Esta máquina já trabalhou bem. <risos> então, okay. e a pessoa, e, em casa pode fazer, pode fazer este trabalho, não é? E contrapartar-vos, se por acaso detectar-se que realmente, neste caso, é uma escova que precisa ser substituída. Poderia fazer desta forma. Per perfeitamente. Então, poderia também pegar na máquina, contactar-vos, não é? Entregar-vos a vocês e, exatamente. e vocês poderem fazer. E a pessoa também ser envolvida neste processo de reparação. Perfeitamente, perfeitamente. A questão é, connosco tem sempre as taxas pelo menos de diagnóstico, não é? E o que nós pretendemos é de facto de dar o know how à pessoa, que, que a pessoa lá está, tem o seu tempo de qualidade a reparar os seus equipamentos. Uhum. E abrindo a máquina, fazendo todos os testes que o Kevin fez até agora e depois diagnosticando que a escova que deveria estar assim, ou ao meio, vai que esta é nova, Exatamente. está nesta posição, vê facilmente que se, o problema aqui das corta-relvas uhum. são as escovas, ponto. Portanto, fazendo esse diagnóstico, o que nós sugerimos é que vá ao nosso site e compre as peças, uhum. nem chega a 4 euros e, sim. e resolve, poupa, poupa o tempo, não é, porque não tem eh, deslocação, eh, poupa dinheiro e... Repara o seu equipamento. Que tipo? Só uma curiosidade, que tipo de situação é que vos procuram mais? São aquelas pessoas que tentam reparar em casa ou que são as que querem aprender e querem reparar no, no local com vocês? N nós não temos muita gente que, que, que quer aprender. Normalmente. <risos> mas sempre há, há pessoas muito curiosas e que gostam, não é? Há, há pessoas Também que, que querem um ver o que nós fazemos. Exato. Um, que é diferente, não é? Exatamente. Que é, não quer aprender, mas quer ver. Uh, porque é que tira aqui? Ah, tirou ali. Ah, ok. E aquilo que é? <risos> não é e, Sim. Isso, não, não, não quer aprender, mas quer, de certa forma, ali também nos dar algum conforto. E qual é que é a p... tendência, como, como vocês fazem parte, o que é que, o que, é que se apercebem? Que, que há, há pessoas que realmente querem aprender e se sentem vontade de fazer mais tarde? Eu julgo que não. A maior parte das pessoas quer, de facto, é os equipamentos reparados, até porque há a questão do tempo. Que é, que é cada vez mais importante para cada um de nós, não é? Uhum. E muita gente uh, quer equipamento reparado para depois o poder usar, uhum. não quer estar ali a investir o seu tempo uh, a reparar a máquina. Portanto, o normal é que as pessoas querem os equipamentos reparados o mais rapidamente possível. Exatamente. E, uh, Iba, Iba, Iba, Iba. Mas há pessoas que gostam do que fazer, e o intuito de estarmos aqui hoje, não é? Este evento, por exemplo, é tudo relacionado com situações que as pessoas I, possam fazer em casa. I, exatamente. Que faça a você mesmo. E é isso que nós também estamos aqui, é dizer às pessoas, façam vocês mesmos. Exatamente. Se precisarem de, de conhecimento, contactem-nos, uh, falem connosco. Nós não temos problema algum, muito pelo contrário, até estamos sempre a mostrar a nossa disponibilidade uhum. para de facto passar também conhecimento e indicar, pá vejam por aqui, fazemos isso muitas vezes com vocês, uhum. que há lojas que são mais interessadas também pela... Pela própria reparação dos equipamentos ou pelo acompanhamento do problema das máquinas com os clientes, e nós falamos com vocês: atenção, que esta máquina normalmente tem este problema, tem aquele, e se as vocês lojas estiverem Estão as peças... disponíveis, estão abertos a quem vos contacta. No entanto, a intenção principal é a pessoa fazer a reparação e se tiver dúvidas, aí e, já podem entrar em contato exatamente. com vocês. E vocês estão totalmente disponíveis para fazer este esclarecimento. Completamente, okay. completamente. Por isso é que nós também divulgamos os vossos vídeos também uhum. no nosso site. Claro. Porque, uma coisa, Uma coisa a complementa a outra. A pessoa até compra as escovas, mas depois não sabe como é que as é há de montar, não é? ficamos ali a meio caminho, assim, claro. assim temos a informação toda centralizada. E, e é meio caminho para a pessoa depois desistir. Desistir e pegar na máquina de e fora. E achar que não é capaz quando na realidade até é. Exatamente. exatamente. Então, e aqui o, o que é que podemos fazer mais, qual é o passo? Uh, Detetamos que é a substituição das São da as escova. escovas, exatamente. Este motor até está em muito bom estado, pode-se ver que ele não está muito preto, está um bocado, tem um bocado se por fora, mas isto o que é que é? As cobras são feitas de grafite, uhum. que é um bom condutor elétrico. Isto não é nada mais nada menos que grafite já, já gasta. Que já foi utilizado, Sim, é pó. É o é, que é que vamos fazer? Podemos limpar? -no com limpo-contactos, que é a única coisa que se pode usar neste, neste tipo de equipamentos, ou álcool exatamente. Limpo-contactos é o que é recomendado sim, quando sim, fazemos sim, a limpeza sim. do pó num no, no, no equipamento uma não Não meter demasiado e sem o a separar de seguida, porque o limpo-contactos tem álcool, é inflamável, as cobras vão fazer faísca. Fricção. O, okay. Automaticamente, fazendo Ventes faísca aplicar com QB. álcool. Vamos é aplicar podemos Aplicar, podemos aplicar e de seguida dar-lhe uma, dar uma sopradela só para tirar o excesso, para, para evitar aqui um, uma chamazinha. Um barbecue. Pronto, é? É, é, estamos exatamente. a falar de jardim, não é? Mas isto neste momento, isto é não um barba relva. Prontos, O que o Kevin estava a dizer, e bem, é que como, como isto é um equipamento é um, um líquido inflamável, não é? Uhum. é Sim, e na embalagem está tá, mencionada tá, essa indicação. Está bem indicado, portanto não há nada que enganar. Uh, passamos o lipa contatos, mas depois Sim. removemos o, o excesso. Quem não, mais uma vez, quem não tiver um compressor, deixa, espera um bocadinho, deixa secar, uhum. porque o álcool evapora, evapora. Não é? deixa secar, Neste caso, o Kevin, como nós temos o compressor, vai utilizar, vai bem, utilizar mas vai... porque quem não tenho, é, reforça só, só essa ideia, Miguel, por favor, é. porque quem não tenho o compressor, também pode fazer na mesma? Pode fazer na mesma, deixa é, o álcool evaporar, espera um bocadinho, 15 minutos Sim. já é, é mais que é suficiente, suficiente. Vai beber um café. Exatamente. É. Cá está, exatamente repare café, é? mas um café. Bebe e bebe esse contacto, também é extremamente fácil a aplicação, como nós vimos, nós temos à venda nas nossas Sim. lojas do Homer Lamp. também é fácil de encontrar e de aplicar. E exatamente. Essa Aqui é está é outro passo tudo. que é fácil de concretizar. Completamente. E isto dá para, para tudo, não é? É. é? Sim. Portanto, aplicar Sim. melhor. Sim. E a a depois de uma região, são bastante completos. Certo, certo. E também não são nada caros. Uhum. Sim, sim. Por que isso, é não é, é pelo valor que, que não vamos deixar de ter. Não. Fizemos a limpeza com o limpa-contactos. Agora o Kevin com Como vocês com podem o ver, ele estava completamente encharcado. Neste momento já está seco. Mas vamos já mesmo. Aqui. Já ficou com outro aspecto, basicamente. Ah, vamos aplicar as escovas novas. Até se nota que esta escova agora a entrar, já entra sobre mais tensão. Okay, porque... A aplicação das escovas também é fácil, não é? Sim, isso é uma sim, dúvida? Sim. Pessoas... É, é fácil porque ela tem uma mola que eu é... Eu diria até que as pessoas desistem, menos por aí, ah, eu não consigo fazer, aí ah, sempre é complicado, e realmente é, é, é fácil. É fácil, isto tem uma mola, que é o que vai fazendo com que a grafite esteja em contacto com o motor, não é? vai à, à medida que, que vai gastando. Correndo, gastando a grafite, uhum. vai empurrando para a frente. Portanto, a questão é recuar e de colocar no local. Essa mola é que permite o funcionamento da escova. E exatamente, que é para ter sempre uh, a escova em contacto com o motor. Recuar e colocar no local e voltar a colocar os parafusos que retiramos pois é fazer exatamente o inverso daquilo, do que nós fizemos. Sim. Ou seja, esta máquina que, que é, acaba por ser um investimento, né, é mais caro, claro, precisar, mas, uh, está totalmente resolvida com uma, uma escova que, por exemplo, na vossa loja online, custa três horas e pouco. Portanto, exatamente. É um preço acessível e por exemplo, modelo consegue se uh, solucionar com facilidade. E depois, dependendo também do, do da utilização, não é? Uh, num, é, como sendo uma peça de desgaste a pessoa até pode ter logo lá uma de substituição, substituição e, à medida que elas forem gastando, é sós, É mais rápido, aí já não tem que estar à espera não é? Uhum. e trocar e, e Também acontece a pessoa ter precisamente essa, essa peça de substituição e ter dificuldade para o fazer. Daí vocês podem conciliar. Exatamente. exatamente. O fundamental é manter sempre uma, uma manutenção preventiva. Ao, ao ter uma manutenção preventiva, Uh, os, os componentes de desgaste vai ser as escovas, vai ser a, a correia, uma lâmina. Uhum. Desde que faça uma manutenção preventiva não só uh, para que sim o, o equipamento dure muito mais tempo, mas também para a pessoa estar tranquila porque comprou, mas tão cedo não vai ter que gastar dinheiro, não custa nada ao fim de uma utilização, dar uma dela, uma limpeza para baixo, não deixar. Uh, ter atenção sempre à lâmina... No... Vocês também têm sempre estoque, sabes que às vezes é um é dos grandes problemas, é, é haver o estoque disponível para reparar de imediato. Vocês, mas normalmente nós não temos tido problemas uhum. de estoque. Exatamente. Porque, e aí, vocês... Existe a urgência, como tu disseste, há poucas as pessoas querem uh, aquela presa, querem querem agora. imediatamente, querem agora, Querem agora, querem agora. Querem é agora. agora. E, mas aí vocês também têm isso tudo muito bem organizado, porque no que tem a ver com estoques, é rara a peça que nós não, não consigamos ter quase de um dia para o outro com vocês. No nosso caso, nós temos sempre bastante stock de peças, lá está, porque sabemos quais são as peças de maior desgaste das máquinas uhum. e essas temos sempre lá e, vamos, e estamos sempre a repor para que o tempo também de reparação não seja longo por causa da, da falha de uma peça, não é? Uh, e que não seja um dos motivos para a pessoa desistir. E, exatamente, e a pessoa pode fazer o mesmo. Começa a perceber quais são as peças que se gastam mais das suas máquinas e tem duas ou três peças de substituição para que quando precisar troca e ok, já sabemos que, que gastamos duas escovas, uhum. até vamos ao site SPN e mandamos vir exatamente. mais duas e assim sabemos que temos sempre também se para ocupar início nós era uma situação desconhecida e depois deixou de o ser porque exatamente. meteram as mãos na massa e, e Exatamente, e, e, e, e, não, e tem que, não tem que se deslocar à loja eh, nestes tempos de pandemia ainda mais mais tempo demora por causa das medidas de segurança que temos todos de tomar, não é? E isso tudo ajuda, estamos em segurança nas nossas casas, com os, os equipamentos a funcionar da mesma, uhum. ponto. Ok. Kevin, então. vamos por Neste momento está feito, uhum. vamos fechar o equipamento. Nesta máquina, vamos aproveitar também eh, e mostrar como é que as pessoas também, além de porem o motor a funcionar, o motor está a funcionar, mas a máquina até teve algum tempo parada eh, porque o motor não teve a funcionar e até ao cortar a, a relva, por exemplo, uma vez bateu numa pedra e a lâmina já não está a cortar tão bem. O que é que nós vamos fazer? Vamos mostrar também aqui? Vamos mostrar como é que se efetua a substituição da própria lâmina, que é algo que também não é difícil e que qualquer um pode e no nosso entender uhum. deve fazê-lo então, em casa. A forma como tu estás a explicar é, é precisamente isso, a é esclarecedora para ser, para ser fácil de, de fazer. É, mas eu, e, e o que nós também pretendemos mostrar aqui é que o que nós estamos a dizer, efetivamente. É verdade, ou seja, uhum. é mesmo fácil. Claro que sim. Não, não é nada complicado. Não, aliás, o... não precisamos de chaves. É, por isso é que temos mesmo aqui. E o Kevin fez aqui a demonstração. E estamos precisamente em direto, portanto, não há nada que foi ensaiado. Sim, é, aconteceu sim, tudo certo. aqui. Certo. E não precisa de nenhuma chave, podes pode já virar Só só. Kevin, vira aqui para a frente, se faz favor, que senão eles não conseguem ver lá em casa. Temos aqui já uma lâmina com bastante desgaste. Eu já não tem lâmina <risos> uh, Ora bem uh, para, para remover a lâmina o que nós precisamos é neste momento ela já está nada mas bastava um, um, um sei lá um, um cabo de madeira qualquer coisa à, para, para às vezes a, a lâmina fica agarrada fica agarrada porque uhum. trabalha no meio do, do pó e da da terra da Na relva. pedra como, como exatamente e, exatamente. Como como e, e então fica um bocadinho pre tira-se o parafuso e não se consegue tirar a lâmina. Parece que ela está colada ou presa, quem não souber, pensa sim. que ela pode estar presa por dentro, por exemplo. Então temos aqui duas situações que uh, conseguem ser resolvidas facilmente. Substituição das escovas, como o Kevin já, já fez a, a, a demonstração, agora a substituição de uma das lâminas. De uma da, da lâmina. Da lâmina, exato, sim, sim, exato sim. é uma. É, se, se bem que, isto é importante o que eu estava a dizer, porque... Para tirar uh, a lâmina quando está presa, uhum. basta às vezes um bocadinho de madeira, só para fazer uma alavanca, para ela se soltar. Porque ela está colada com a umidade e a terra. Okay. E quem não souber pode pensar que ela está presa por dentro, conforme eu estava a dizer, e não está. Está simplesmente colada. O kit, o kit da lâmina já inclui também... Kevin, essa já peça... A lâmina vendida em kit? Exatamente. Sim. Que traz essas, essas duas peças, as aí, peças só explicar, então? Traz as peças todas. Ok. Maravilha. Como isto é plástico, uhum. torna, acaba por ser também mais alvo de desgaste, não é? Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos trocar tudo. A lâmina e a peça que a suporta. Ok. Kevin. então primeiro aplica-se o suporte, não é? Primeiro aplica-se o suporte que vem com um vedante. Colocamos o vedante e depois colocamos o suporte, a lâmina. Eu já ia meter a beira? Já ia meter a beira. <risos> Não, <risos> okay. não, isso não, tô, é não Também por questões de segurança, não, não vou aproximar, mas e, e vai ser fácil para ver para verem, é, quem está a acompanhar. Mas estou a explicar-te primeiro. É o suporte, Eu, o, vedante, o vedante e depois a lâmina? Primeiro o vedante, que é para proteger o motor, ok depois o suporte de plástico, que é o que vai segurar a lâmina e depois o parafuso e a anilha para apertar a lâmina de forma uniforme. Mais uma vez, as ferramentas são as ferramentas uhum. normais Sim. que quase todos casa. nós temos em casa. Sim, não, é? não, qualquer... não, não há Existem nenhum... qualquer mala de ferramentas. Não qualquer não. uma, Sim. não há nenhuma ferramenta específica ou mais complicadas de encontrar. Exatamente. nada São as que costumamos ter à mão que exatamente, -se exatamente. E que conseguimos fazê lo Exatamente. Okay. Isso Portanto, é importante, isso também é muito importante É, porque isto. às vezes temos o problema de não ter a ferramenta específica para fazer o trabalho. Aqui usamos uma chave de estrela, uh, um roquete um uhum. e um busca, e um busca Mais nada. É simples. Sim. Pronto. Temos, temos a máquina reparada, vamos agora fazer o teste. Uh, se calhar, é melhor testar no chão. Ok. Queres ajuda, que não, não, consegues deixar aqui em cima? Era só para não estar a, a trabalhar com a lâmina em cima da mesa. Foi-se um bocadinho mais alto, sim, sim. não? Vamos subir, então, o corta-relas. Força. Uhum. Portanto, va vamos voltar lá, então. Careca? Isso tá por não? Mais. Já está. Peraí, mais um bocadinho? Isso. Bom. Pronto, só para estar aí à posição inicial. Conseguimos desse lado. Deixa-me subir aqui. Já está. Tá. Eu tenho só, só. Antes de avançarmos aqui com a testa tem aqui uma questão. Pode usar limpa contactos na região da lâmina antes de colocar a nova? Na região da lâmina uhum. não, porque o limpa contactos é uma. É um, digamos, é um lubrificante para componentes eletrónicos. Um, o que pode usar na região da lâmina, uh, não sei a que, é que ele se refere, mas se estiver a referir ao rolamento uhum. onde, está, onde está a lâmina, ele pode usar um WD-40, um, um lubrificante, um lubrificante. Um lubrificante. Okay. normal. Um lubrificante normal, vocês vendem. Uhum. Uh, também uma coisa importante, para não ter que andar sempre em cima do, do, ou seja, para fazer uma grande intervenção no equipamento, para andar sempre com grandes intervenções, lá está um, a manutenção uh, preventiva. É uh, ao final de uma utilização limpar bem a, a zona da lâmina, uhum. uh, ter atenção a quando estamos a cortar a, lá, a relva, subir o, o corta-relvas mediante o que temos a cortar, por exemplo, 93% dos equipamentos que aparecem avariados, são por má utilização por parte do cliente porque usam o corta relvas esquecem-se que tem pedras, uh, árvores assim, mais grossas que foram cortadas recentemente e está a crescer, o que é que acontece? O corta relvas vai lá, manda com a lâmina empenha a lâmina, empenha o motor, empenha tudo. E, e, são dicas que, que são importantes porque realmente são, são problemas são fáceis de evitar. Basta ter um, um pouco da nossa atenção e, e, muitas e é vezes é muito fácil. E muitas as vezes as pessoas nem sequer dão por ela, olha, Exatamente. eu corto a relva para ele funcionar. Estava a cortar a relva, pum, deixou de funcionar. E é uma coisa que basta terem atenção porque, no fundo, o, também é chato para o cliente depois na loja, chegar à loja e a loja dizer, ah, você não teve cuidado com isto. Não. É, isso é algo que é, que é muito complicado, não é e complexo e, e que acontece com alguma frequência. Exatamente. Não é? E, e o, o Kevin estava a dizer da afinação. Uh, este corta-relvas em particular tem afinação aqui atrás, mas também devemos estar atentos à afinação, à, à afinação da, daqui da roda da frente. O que, é que acontece? Nem todos os modelos têm. Nem, Nem todos os modelos têm, mas este modelo em particular tem. Uhum. E se, vamos então tirar o partido dele porque tem três níveis tem três níveis de afinação, ok. e se nós subirmos atrás e não subirmos a roda da frente, o que vai acontecer é que o equipamento vai empancar à frente. E como ele tem uma roda, o que é que acontece muitas das vezes? Quando ele prende assim, o cliente empurra e parte esta zona da frente. Então esse cuidado devemos ter quando vamos manusear a máquina? Quando, quando vamos, quando a, a primeira vez que vamos usar a máquina, afinar a roda da frente e as de trás, de, trás uhum. de forma a ficar ligeiramente mais alto para que nos permita depois também ter um corte uniforme mais alto atrás atrás e à frente e à frente, e okay. à frente porque ali é só aquela alavanca ok aqui à frente dá um bocadinho mais de trabalho mas não é nada para ela que é só desapertar portanto isto é só desapertar pôr a altura ideal e está feito o que nós normalmente fazemos é pôr aqui na última posição que assim permite que corte a relva mais baixo também, se afinar atrás, mais para baixo, mas se levantar, aqui à frente já está salvaguardado e a máquina não... Então começaríamos pela frente e depois uh, atrás. Porque atrás nós podemos alterar a qualquer altura, é muito mais fácil. exatamente A frente é que nos dá mais trabalho, portanto, uhum. colocamos logo a roda na frente na posição mais alta e depois afinamos atrás da forma que esta nós queremos. Esta outra dica importante e que pode fazer toda a diferença. Pode, pode ir, porque nós vemos que esta parte da frente chega muitas vezes partida. Uhum. E esse é o motivo porque a roda depois, como é uma, e ela gira 360, fica parada na lateral, empanca, e a pessoa é normal empurrar e ela parte. Ok. Então, vamos fazer o teste? É? Vamos. E é seguro este teste, não é? Estamos aqui a promover Estamos com a segurança, <risos> temos que ser seguros. Está feito. Oh, calma. Dá para perceber que está a funcionar. A, a funcionar com as escovas novas, com a lâmina nova. Esta máquina já está preparada para mais umas horas a cortar e, e o cliente Satisfeito. voltar uhum. a, a dar o uso normal. Não é? Antes de terminar, manutenção, vocês uh, falaram, é extremamente importante e convém, convém referir e deixar bem claro que é, que é mesmo muito importante a manutenção toda da máquina. Certo. Esses cuidados, essas dicas que, que tiveram a dar, tudo coisas extremamente simples de fazer e que dá acesso a qualquer um, não, não tem grande ciência, não tem certo. grande conhecimento que se possa fazer. O que é que ficou aqui a faltar que vocês acham que nós devemos aqui referir? Que seja importante para quem nos está a ver? E eu acho que nós, que nós tocamos aqui nos, nos pontos principais uhum. no okay. que tem a ver com esta máquina em particular e a parte da segurança, obviamente, que se espalha tudo o que tem a ver com, com mexer em equipamentos. Exatamente. É? Fundamentalmente, ter cuidado em operar em segurança as máquinas, não é? os equipamentos, e depois há certas, há certas dúvidas que, que podem esclarecer ou no vosso site ou no nosso, uhum. uh, se precisarem também de aconselhamento mesmo nas próprias lojas, os vossos colaboradores dão esse aconselhamento, portanto, se, se quiserem ligar para nós também podem ligar que nós também, também o fazemos, havendo vontade da parte do cliente, há vontade da parte das, das instituições que aqui estão, em que ele também, e disponibilidade, em que ele tenha condições para reparar os seus equipamentos em casa. Exatamente, estamos a promover o Faça faça você mesmo. E de uma forma sustentável, cá está o conceito do Repair Café, é precisamente esse, Exatamente. é promover a biodiversidade, a sustentabilidade, evitarmos que a maior parte das máquinas, neste caso, utilizamos aqui um corta-roubos, e de jardim, mas qualquer uma das máquinas, nós promovemos, ou neste caso, vocês promovem, que... Que, não, que evitemos que sejam deitadas fora. Exatamente, e, e assim fazemos o nosso papel a proteger também o nosso planeta, não é? Claro que sim. Cada um fazendo um bocadinho, depois vamos ter Exatamente. um todo muito maior. Exatamente, Miguel. Olha, é, eu penso que é a forma ideal para terminarmos o nosso Repair Café. Obrigado. Obrigado, Rui. Foram Obrigado, Guava. mesmo mesmo mes, muito úteis, certamente que as pessoas tiveram de ver ficavam esclarecidas, porque da forma como aconteceu e como foi feito, realmente desmitificamos todos esses problemas que as pessoas dizem, ah, não consigo fazer, acho que as outras pessoas é que têm conhecimentos para fazer. Exatamente. Nós criamos aqui a solução para o um suposto problema, não é? E apresentamos da forma como se pode reparar. Uhum. Ah, é em só aqui mais uma uma questão. Tinha aqui a indicação. Só vamos terminar vamos aproveitar que ainda aqui estamos. As lâminas são todas iguais? Não. não. As lâminas não são todas iguais, uhum. mas, pelo número de série do equipamento, o cliente consegue ter acesso a todas as peças daquele equipamento, portanto, é uma questão de registar a máquina, nós temos isso também no nosso site, registar a máquina com o um número de série uhum. e a partir daí tem acesso a, às peças todas. Ah, no e, vosso site isso também é importante, no é, vosso site é, existe a possibilidade de pessoa registar a, a, a, a máquina, máquina. Né, o modelo da máquina? Exatamente, exatamente. Ah, okay e depois a partir daí tem acesso porque às peças Cada modelo todas. depois tem umas peças específicas de substituição, tem. não é? Tem, e, e isso até é bom porque o cliente pode ir à procura das escovas, mas também ter noção que ele, a lâmina já não está a cortar tão bem, e como depois sugere as peças para aquela máquina, não é? Porque nós sabemos normalmente que um cliente quando vai comprar uma determinada peça para um modelo também costuma comprar a outra, e sugerimos isso, e é bom também para as pessoas terem uhum. noção que, que podem aproveitar uma encomenda e receber tudo em casa ao mesmo tempo. Ok, pronto. Agora sim, vamos encerrar. Obrigado, Miguel. Obrigado, Rui. Obrigado, Kevin. Como já disse, foi extremamente útil. Obrigado também à SPN. Quanto a si que nos esteve a assistir também o nosso, muito obrigado. Vamos continuar durante o dia de hoje e amanhã com os Dias de Jardim. Já sabe, workshops, bricol, os momentos eu faço, vai haver uma agenda muito preenchida para tornar o seu espaço exterior muito melhor, muito mais saudável e muito mais bonito. Continuo por desse lado. Muito obrigado e um bom dia.